Olá pessoal, meu nome é Felipe Mesquita, sou do Marketing da ShapeWeb e hoje a gente vai falar sobre conversão. Então, conversão é um indicador de performance utilizado no Marketing como um todo. É, a gente pode analisar a, a taxa de conversão para Definir se uma campanha está sendo bem executada ou não, no marketing digital é possível mensurar todas as ações que são feitas por um usuário no site. Um objetivo muito comum, muito simples de identificar uma conversão é a compra, mas nem todo site realiza a compra efetiva. Como que a gente poderia mensurar essas conversões? Seria através de clique no, no telefone? um preenchimento de um formulário para enviar um contato, né? uma visualização completa de um vídeo. Mas como funcionam as conversões? A maioria das conversões é necessário colocar um código no site quando a pessoa realizar uma determinada ação. Por exemplo, no um formulário de contato. Quando ele aparecer a mensagem de enviada com sucesso, esse código será exibido. Claro que o usuário do site não vai ver, vai ficar apenas no código fonte do site. Outra forma seria através do clique da pessoa no número de telefone. Então, toda vez que clicar no número de telefone, o código também será exibido e vai ser contabilizado uma conversão. Vamos falar agora de três ferramentas que vão ajudar você a trabalhar com conversão no seu site. Uma delas é o Facebook ADS. O Facebook ADS é a ferramenta que vai trabalhar com a propaganda dentro do Facebook. Você vai poder impulsionar suas publicações, levar pessoas até o seu site e também gerar conversões através de formulário de contato, através de compra no site e todas as outras formas que a gente falou anteriormente. A segunda ferramenta é o Google Adwords, que são as propagandas que a gente vê nas pesquisas do Google e também os anúncios de imagem que a gente vê em outros sites. A partir dessas propagandas você também vai ser levado para o seu site e realizar as mesmas conversões. A terceira ferramenta é o Google Analytics que eu julgo uma das mais importantes, porque é lá que você vai saber a origem das suas conversões. Através de uma ferramenta chamada e-commerce, dentro do Analytics, você tem todas as informações de como surgiu aquela venda. Mas caso você não tenha um comércio eletrônico, um site institucional, você também pode medir as conversões através de metas. Algumas metas são fáceis de configurar, não precisa nem colocar código no site. Basta você informar qual que é a página que você quer que o usuário chegue no final, como uma página de agradecimento, e assim vai ser contabilizada a conversão. Bom, sem a conversão fica praticamente impossível saber se sua estratégia está dando certo e se você tem como melhorar a sua campanha no decorrer do caminho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e voltem aqui assistir o nosso canal, que em breve teremos novas novidades sobre marketing digital. Até mais.